que é a Sala Redenção. Hoje nós temos aqui a satisfação de contar com a presença da Tânia Cardoso, que é coordenadora e curadora da Sala Redenção. Tânia, muito boa tarde. Boa tarde. A Sala Redenção, tá, né, para dar uma apresentação aqui para o nosso público, né, ela está em funcionamento desde 87 e vai comemorar 30 anos amanhã, né, 22 de abril, fazendo 30 anos. E eu queria, para a gente começar essa nossa conversa, Tânia, que tu... Oh, traçar aí a, a, uma apresentação inicial, os principais objetivos da sala, como é que ela foi constituída, enfim. Sim. Uh, na verdade, a gente tem muita sorte aqui na URGS de ter uma sala de cinema. Uma sala de cinema universitária são pouquíssimas universidades que possuem uma sala uh, de fato, que seja uma sala de cinema e que não seja apenas um auditório, que, que seja aproveitado para exibir filmes. E esse, na verdade, essa possibilidade, né, o nascimento da Sala Redenção... Ela iniciou até muito antes de 87, porque nos anos 60, o, na época era o reitor Eliseu Paglioli, ele adquiriu alguns uh, projetores de 35 milímetros no momento que nem se tinha sala de cinema ainda. E aí aconteciam várias uh, sessões de cinema, onde hoje é o atual Salão de Atos, então, assim, clássicos do cinema eram exibidos lá, uh, para mais de duas mil pessoas. Eu ia dizer, né? Com aquele tamanho do Com salão tamanho de atos, super sessões, né? Exatamente, eram clássicos. Teve Um Coração do teve vários filmes na época e as sessões eram bem lotadas. E aí, em 87, depois, quando. Uh, o, o reitor, também na época, que era o Francisco Ferraz, ele tinha a ideia de fazer, um, na URGS, um centro cultural e tal. E aí, uh, a Sala Redenção surge, onde era o, antiga, uh, uh, o espaço da sala atual, era onde era a antiga Biblioteca Central, que foi deslocada ali para a reitoria, e aí a Sala Redenção foi inaugurada. Na época, a sala tinha, uh, as exibições eram apenas em 35 milímetros, a Sala Redenção foi uma das primeiras salas, digamos assim, ditas alternativas de Porto Alegre, né, depois surgiram várias outras, mas ela sempre foi uma referência bastante grande em Porto Alegre, e, e é claro que depois ela, nesses anos todos de 30 anos, ela passou por várias etapas, né, esse atual projeto... Uh, Vem desde 2008, 2000, início de 2009, na verdade. Tu está à frente da Sala Redenção desde 2008, então, é isso? É, em, é, em, é, em março de 2009 foi nosso primeiro, nossa primeira grande uh, mostra. Uh, uns, uns anos antes, ela, tava, ela ficou um tempo sem um projeto de curadoria, então, na verdade, tinha alguns ciclos, mas não tinha uma programação constante, ela... Ficou durante um período, assim, quase como uma extensão da sala de aula, e tinha mostras, ficam sempre ligados a ou alguma disciplina ou algum projeto, mas a partir de 2009, a nossa, digamos assim, pelo Departamento de Difusão Cultural, né, pelo projeto do Departamento de Difusão Cultural da Projetoria de Extensão, o nosso objetivo foi devolver a Sala Redenção à cidade. Então, a gente voltou a ter mostras temáticas, mostras uh, mensais ou semanais, com dois, dois horários uh, de uh, sessão. Então, assim, desde 2009, que ela mantém uma programação constante e com um projeto de curadoria, enfim, que. A gente acha que a gente devolveu a sala à cidade. Eu ia perguntar justamente sobre isso. A Sala Redenção ela surgiu, foi criada como espaço para projeção de filmes alternativos. Né? Uh, eu queria saber de ti, pela tua experiência à frente do projeto e em relação à própria história da Sala Redenção, se a importância dela para a cultura de Porto Alegre está ligada justamente a partir disso, né? essa projeção de filmes alternativos, e saber uh, uh, até que ponto, nesses últimos anos, essa... Uh, uh, o teu trabalho, né, nesse, nesse período todo, até que ponto ela conseguiu atingir esses objetivos e no que ela pode ainda crescer em relação uhum. a isso? Uh, desde o tempo que ela foi criada, né, lá em 87, até é engraçado porque eu ainda estava na escola, mas na primeira sessão pública da Sala Redenção eu estava presente e era uma, era uma mostra do Chaplin, com curtas do Chaplin, e era cinema mudo mesmo, não tinha nem que algumas sessões dos filmes do Chaplin tem música, né, e era cinema mudo e realmente tinha sempre um compromisso de apresentar uh, cinema mais autoral uh, que tenha uma... que faça, de fato, um recorte uh, de uma determinada... Uh, filmografia de um de, de determinado realizador e está sempre tentando uh, trabalhar com... Uh, uma, digamos assim, um cinema... Eu não, não sei se... É, não é Porque não é cinema alternativo, né? Mas, digamos assim, trabalhar... Não só com... Do, uh, não só, não. Não é uma programação de blockbusters ou uma programação Fugiria de Fugiria um pouco do, das, do circuito comercial. Do cir, assim. Exatamente, do circuito comercial. Esse caráter, ela, ela uh, nunca perdeu. E, desde 2009, uh, a gente continuou com esse projeto, né? Uh, uh, na verdade, nem foi continua, a gente resgatou de volta né, esse projeto de uh, oferecer uma programação que resgatasse a memória do cinema, que fossem filmes uh, realmente que não fossem do circuito comercial, lançar novos realizadores, ter um espaço para o cinema brasileiro, uh, um espaço maior. Para nós é super importante. Assim, nós temos 12 meses, um mês. Dentro do possível, a gente sempre uh, oferece uma programação de cinema brasileiro e nas outras mostras, em alguns momentos também, tem filmes brasileiros uh, que a gente acha super importante. E, e realmente, a gente está tentando uh, dialogar com os grandes realizadores que a gente considera, né porque hoje as, as pessoas vão, por exemplo, ao cinema. Eu conheço, é muito engraçado, assim, porque eu conheço várias pessoas que vão muito ao cinema. Uh, e gastam uma boa grana Uma boa parte do, do seu dinheiro Indo ao cinema, mas que vem Absolutamente só os lançamentos uh, De Hollywood Ou uh, Comédias, sabe? E que não tem nem Assim, nem um pouco Não tem um acesso, digamos assim A um cinema mais formativo Porque na sala redação a gente não tem Só uh, uh, É uma, uma, uma programação que a gente imagina que seja formativa, que também trabalhe dando uma formação não só na, uh, pensando na questão do cinema, mas também numa formação humanística, que eu acho super importante, a gente considera isso também uma questão super importante, que a gente possa dialogar com projetos que tem também na universidade, de pessoas que usam o audiovisual como ferramenta, mas que sempre que tem uma programação que esteja falando de ou de matemática, importante, ou de um período, ou de um, uma filmografia importante por algum motivo bastante especial. Então, essa uh, é, a, digamos assim, a nossa, o nosso desafio sempre, e a gente uh, quer continuar com esse perfil, digamos assim, de programação. É que a sala regressiva acabou preenchendo uma lacuna importante né, para um público que gostaria de, de ter essa experiência de cinema, de filmes, que não estão necessariamente aparecendo na mídia, enfim, que são um pouco mais antigos ou, ou que não aparece no circuito comercial, essa sala redenção, gratuitamente, importante a gente Exato. ressaltar isso, ela preenche essa lacuna com competência muito grande. Né? É, e inclusive é, é interessante observar que nós temos uma sala de cinema na URGS, né? pouquíssimas uh, universidades têm uma sala de cinema, mas nós não temos ainda um curso de cinema na URGS. Então, assim, um pouco também dessa formação que a gente acaba uh, tornando possível. Muitos alunos que gostariam de fazer cinema estão lá presentes na Sala Redenção uh, assistindo filmes e pesquisando uh, através dos debates, através de porque com cada mostra, dependendo do tipo de mostra... Uh, a gente sempre tem a nossa agenda né? Agenda do Departamento de Divisão Cultural Apresentando os filmes Apresentando a filmografia de, de determinada realizadora Ou de realizador Então assim Na verdade a gente tem dois, vários públicos né? Porque a gente tem o público dos, das pessoas Que pesquisam cinema A gente tem o público uh, de pessoas Que simplesmente gostam de cinema E re, novos realizadores E novas realizadoras que estão lá também Apresentando seus filmes eu ia perguntar justamente isso, a respeito do público da Sala Redenção e também dessa questão de que são promovidos debates a respeito de cinema e de temáticas que estão uh, pipocando, enfim, no, no, no mundo, né? Sim, tem, é. A Sala Redenção proporciona também esse tipo de convivência, Sim, né? é. Para nós é super importante, né? Uh, por exemplo, agora a gente tem, é, vai ser o segundo ano, tem é um, um projeto em parceria com... A antropologia, aqui um grupo de antropologia da URGS, a gente está tendo o Tela Indígena, que são até, na maioria, é uma vez por mês, na maioria, os filmes até agora que foram exibidos são filmes realizados por índios, né, e claro que uh, tem ali uma, até uma, uma questão de denúncia da condição Uh, dos índios hoje em determinados acampamentos ou coisas que já aconteceram, e a sala é absolutamente lotada nas sessões do Teleindígena, né, então tem, uh, assim, pessoas querendo sentar no chão, que nem até a gente, geralmente não, não quer que as pessoas sentem no chão e tal, mas assim, a sala é lotada com um projeto como esse, né, e, e o público da sala é bem variado também Porque tem, assim, vários uh, Aposentados também, as sessões à tarde Tem vários aposentados Tem livreiros Então, assim, uh, são grupos de Porto Alegre que, E são grupos de Porto Alegre Que é muito interessante Porque a sala funciona de segunda a sexta E nos finais de semana Quando eu vou também Nas, nas outras salas alternativas As mesmas pessoas que frequentam a sala redenção Estão também frequentando Essas programações Uh, de circuito não comercial uh, então esse é um caráter que para nós é super importante e várias temáticas a gente uh, debate em direitos uh, uh, debate em direitos humanos também é, é um outro projeto em parceria com a sala uh, tem vários outros projetos né? porque como já que a gente uh, está numa universidade que a gente possa não só uh, analisar o filme como como uh, analisar do ponto de vista cinematográfico, no sentido da linguagem cinematográfica, mas também uh, pensar o que, que esses filmes... Uh, uh, quais são as temáticas que esses filmes tão, de que temáticas eles estão tratando, né? E, e o que, que é possível falar a partir deles também sobre o mundo, né? Sobre a cultura. Eu ia falar um pouquinho da programação desse ano, então. Esse ano tão tá especial para a Sala Redenção. Agora, em abril, nós vamos ter uma amostra de ficção científica, né, Tânia? Isso. E o é. que mais teremos esse ano? É, a gente está com essa amostra de, de, de ficção científica. São uh, apenas seis filmes, mas são seis filmes bastante cultuados. Essa é uma programação. A Sala Redenção tem vários parceiros e um dos nossos grandes parceiros é o SESC uh, de Porto Alegre, o SESC aqui do Rio Grande do Sul. E essa é uma parceria com o Sesc, são seis filmes, uh, apenas seis filmes, mas são, são filmes extremamente cultuados, e eles uh, o primeiro deles, e passar durante todo o mês, o primeiro filme é de 53 e depois vai, que é A Ameaça que Veio do Espaço, e... Ele vai... Uh, que é do Jack Arnold. E vai até Eles Vivem, que é de 88. É que é do John Carpenter, né? Que é super famoso. Uh, a sala sexta-feira tinha quase 70 pessoas. Isso é uma das coisas também que eu acho bem interessante de, de comentar. É que a gente tem um público bastante grande. Né, as pessoas realmente assistem. Capacidade da sala para quantas pessoas é? São para 203 pessoas. É bem grande. É bem grande. E... A gente tem outros projetos que eu acho que também são fundamentais, é um projeto uh, em parceria com a Prefeitura, que é o Programa de Alfabetização Audiovisual, que esse ano vai ter o Festival Escolar pelo décimo ano seguido. Nono décimo, agora me deu um, um, um lapso. Uh, e que é trazendo, fazendo... Uh, s, uh, s, é todo um projeto que, na verdade... Uh, uh, Uh, são várias etapas do projeto Mas aqui na Sala Redenção Acontece o Festival Escolar Que é trazendo uh, alunos De várias idades Desde os bem pequenininhos Até do, o ensino médio uh, Para sessões Que são uh, alunos Da rede do município as, pro, as professoras trabalham O ano com eles uh, A respeito de cinema Das... Uh, uh, Uh, tem toda uma preparação e depois eles vêm assistir algumas sessões com uma programação extremamente bem cuidada, né? E o interessante pensar é, também é que uh, muitas dessas crianças, quando vêm aqui mesmo, as pequenininhas, ok, mas assim, às vezes alunos do ensino médio que nunca tinham pisado numa sala de cinema. Né? Então, a gente agora está com essa, essa programação do... do, do cinema uh, de ficção científica. Uh, cinco filmes são estadunidenses, mas tem o, um, o Planeta dos Vampiros, que é do Mário Bava, que é um, um filme, uh, que é um diretor uh, italiano, bastante conceituado. E é bem interessante, assim, assistir os filmes, porque, assim, desde o primeiro até uh, alguns dos filmes ali que mais uh, dialogam entre si, a gente vê já desde o primeiro filme, lá de 1953, Uh, várias uh, uh, uh, uh, Hoje os filmes de ficção científica Que a gente assiste Alien, ET 2001, Uma Homem de Céu no Espaço Que não é tão recente Mas que é um filme super importante Que na verdade já estavam dialogando Com esses primeiros filmes Não que sejam exatamente os primeiros Mas com esse conjunto de filmes Que também está sendo exibido ali na sala redenção é, é, As pessoas têm curtido muito né Eu tenho acompanhado junto e, e tem sido muito legal, porque a gente vê ali todos esses diálogos acontecendo, todas as preocupações que tinham em relação ao homem, ao máquina, à superação, uma série de coisas, então acho que está sendo bem bacana. assim Muito bem, essa foi a Tânia Cardoso, coordenadora e curadora da Sala Redenção, tratando do ano de aniversário da Sala Redenção, na verdade os 30 anos, né o aniversário cheio, digamos assim, da Sala Redenção, que ocorre amanhã.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 Promovido pelo Departamento de Difusão Cultural e pelo Instituto de Artes, tem inscrições restritas a estudantes da URCS, que devem enviar a documentação necessária até a próxima segunda-feira, 24 de abril. O e-mail para contato é interludio 2017gmailcom Os recitais vão de maio a novembro e visam aproximar e desenvolver o senso crítico e estético em música da comunidade acadêmica e geral em espaços culturais do campus Centro. A programação de abril do Planetário da URGS terá duas sessões neste domingo, 23 de abril. Às quatro da tarde, a apresentação de Tainacan, Estrela do Amanhã, é voltada ao público infantil. Para os adultos, a atração é Kuat e Lae, às 7 da noite. O ingresso é de um quilo de alimento não perecível. O Planetário fica na Avenida Ipiranga, número 2000. Extensão em foco de produção e apresentação de Vicente Fonseca.